Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não for inscrito, já faz a sua inscrição, ativa o sininho de notificações para receber notificação dos próximos vídeos do canal. Agora, olha essa matéria que eu tenho aqui pra gente, olha só. Inteligência Artificial pode ser candidata às eleições na Dinamarca. É. Partido Sintético é liderado por um chatbot que defende que todos tenham as mesmas oportunidades. Então é aquela mesma pergunta que eu fiz no vídeo anterior, será que uma inteligência artificial poderá chegar a ser presidente de um país, por exemplo, ou até mesmo ocupar um assento na ONU? Olha só o que diz a matéria, diz assim... A inteligência artificial ocupa cada vez mais espaço na sociedade. Agora, essa tecnologia ameaça entrar até mesmo nos domínios da política. Na Dinamarca, uma nova legenda chamada Partido Sintético pretende lançar uma inteligência artificial para concorrer a uma vaga no parlamento nas próximas eleições gerais do país. Então você percebe que cada vez mais a inteligência artificial vem ocupando lugares aí em Toda a sociedade. E mais, acredito que todos devem ter as mesmas oportunidades e ninguém deve ser discriminado. Dentro dessa resposta você percebe que a inteligência artificial está se autodefendendo. Ela diz que ninguém deve ser discriminado, todos devem ter as mesmas oportunidades. E com certeza que ela se coloca como dentro ou fazendo parte desse todo, fazendo parte desses que merecem desses que têm o direito de ter oportunidade igualitária. Aí diz mais, olha só. Entre as políticas que o partido sintético propõe está a criação de uma renda básica universal. Então, se você nunca escutou falar sobre a renda básica universal, pesquise sobre o assunto, entenda, se intere sobre esse assunto. E juntando essas peças, você vai perceber como que o Apocalipse 13 está se desenhando de uma forma bem clara, diante dos olhos de todos nós. Peguei aqui também, olha só, a empresa chinesa nomeia robô humanoide como diretora executiva. Olha só. A inteligência artificial será responsável pelos grandes projetos de uma companhia de games. Diz assim, ó, a empresa de games para celulares com sede na China acaba de nomear uma inteligência artificial como diretora executiva. A partir de agora, o robô humanoide será responsável pelos grandes projetos da principal subsidiária da companhia. A nova chefe terá como principal função atuar na linha de frente de departamento organizacional e de eficiência da empresa. Mas assim, a inteligência artificial tomará decisões diariamente, gerenciará riscos com mais eficiência e promoverá um ambiente de trabalho mais justo. Acreditamos que a inteligência artificial é o futuro da gestão corporativa. De novo. A Inteligência Artificial é entrando cada vez mais nos vários aspectos aí de toda a sociedade isso está desenhando, montando o retrato do Apocalipse capítulo de número 13. Espero que essas informações sejam relevantes para você Eu vou ficando por aqui. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Você que já é inscrito, curte, comenta e compartilha para que esse vídeo possa chegar também em outras pessoas. Fique na paz e até o próximo vídeo.